A cerimônia de posse de Lula, PT, em 1 de janeiro de 2023, não deve incluir a tradicional salva de 21 tiros de canhão, conforme a coordenadora da equipe do novo governo, Rosângela da Silva, também conhecida como Janja. Ela explicou que a decisão foi tomada considerando as pessoas com deficiência e os animais que podem ser afetados pelo barulho. A solicitação para substituir a salva de tiros de canhão foi feita por entidades de proteção animal e instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Janja também disse que entrará em contato com o cerimonial do Senado Federal, responsável por organizar o evento, para propor uma alternativa. A salva de 21 tiros de canhão é realizada pelo 32º Grupo de Artilharia de Campanha e instituída desde a Proclamação da República. Ela também é oferecida a chefes de Estado de outros países em visitas à Brasília.